Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para falar da nova estação. Qual será essa estação? Não sei, né? Vamos descobrir. Mentira, né? Não tem mistério nenhum de qual é a nova estação que a gente falou no último vídeo da tabela. A gente fala sobre ela assim, todos os está falando sobre ela. Todos os dias lá no Facebook, por quê? Porque a gente não aguentava mais o, infe... o inverno. Inverno. O inverno, gente, assim, sempre foi virando do dia 15 a 17 a estação no COVID. Aí, do nada, assim, tipo, do nada, o COVID começou a virar no dia 10. Aí a gente, ah, beleza, viramos no dia 10, né? Sem avisar ninguém, claro, eles não avisam. Agora que a gente tava nessa estação, assim, eterna, né? Eles decidiram eternizar ela mais, porque. Só virou estação hoje, no dia 17 de fevereiro. Então, demorou um pouquinho, demorou um pouquinho. Mas ela finalmente chegou. Eu até me caracterizei aqui, ó, como coroa de flores, ó. Vai ser um desafio pra mim gravar esse vídeo inteiro com esse treco na cabeça. Que eu não sou acostumada a usar coisas na minha cabeça, a não ser perucas que são coladas ou... Ou enfiadinhas, esse aqui tá solto, assim, tá me dando nervoso. Mas vamos lá, vamos falar primeiramente desse ícone novo. Quando eu olhei ele, assim, eu, eu, eu percebi que trocou de ícone, mas... Deu um bugzão aqui, velho. Eu percebi que trocou de ícone, mas eu, tipo, sei lá. Vamos ver a tela de entrada. Olha, tá bem colorida, mas ela também... Ó, tem até umas flores atrás... Nossa, assim, ficou bem primavera mesmo, porém eu achei ela meio... Ela não, as roupas meio simples, e é isso que a gente tá aqui pra ver hoje, né? A gente tá aqui pra ver as roupas, falar sobre a série nova, falar sobre tudo de novo que veio junto com a primavera. Primeiramente, a gente tem esse fundo aqui, esse fundo aqui tá tudo meio abstrato, né? Combinando bastante com a tabela do relic que também tá abstrato, quer dizer, combinando bastante o estilo, porque a cor... Hum. Acho que eu errei nessa fala, na verdade. Enfim, tá bem abstrato. Eu não curti muito essa, essa passarela, mas é um gosto pessoal. É, considerando primavera E tudo mais, ela tá bonita assim Vamos falar agora sobre a série nova Print to Spring Que é no caso maratona pra primavera né Ela vai terminar em dois dias Porque no caso assim, virou hoje a primavera Eu achei essa foto, esse look Dessa doll meio esquisito Mas ok, então a gente tem que fazer nove desafios Nove desafios para conseguir um prop pack Mas é de graça né gente É de graça, então a gente vai fazer Sobre os props, eu gostei muito muito deles, eu achei eles muito bonitinhos. Essas bolinhas de sabão, assim, agora que elas chegaram, eu fiquei pensando, nossa, demorou pra aparecer, né? Os buquês eu ignoro, porque eu não gosto muito. E esse negócio, esse, esse, esse cajado, eu achei ele meio desconexo com todo o resto das coisas que a gente tem. Agora, esse fundo de flor caído, caí, caindo... Caindo. Eu achei a coisa mais fofa. E essas florzinhas plantadas no chão também. Tô muito ansiosa pra ver essas florzinhas plantadas no chão no meio do cenário da cidade. <risos> eu tenho que fazer esses desafios. Senão daqui a pouco eu vou ficar chorando que eu não consegui pegar o próprio pé. Que nem aconteceu no inverno. Bom, eu não abri minha caixa de entrada. Somente o... Prêmio Essas é de criadora de tenência. Foi esse brinco que é gigante. Chandelier, gente. O nome é Lustre. Então, assim, ele realmente é grande. Eu gosto desses brincos grandes. Eu acho que fica bonito nas doces. Bom, vamos ver aqui então. Leve um pouco de. Tchau. O propaganda não quer. Vamos fazer uma primavera. Dinheiro. Saudades do dinheiro, galera. Tô muito feliz ganhando um dinheiro. Tô com saudades do dinheiro. Quero o resto do meu dinheiro. Sei que tem mais. Sei que tem mais onde veio. Dinheiro. Por que veio duas vezes o negócio do brinco? Cadê o, o, o dinheiro de criadora de tendências? Não veio? Eu achei que vinha hoje. Eu tô muito triste, eu quero dinheiro. Vamos dar uma olhadinha rápida nas roupas que eu tenho que postar esse vídeo hoje ainda. Não posso ficar me excedendo muito aqui. Como sempre, né? O querido Daily, que é fechado primavera. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Ah, eu gostei do estilo desse vestido, só não gostei da cor. Ah, bonito, bonito. Verde é a cor dessa primavera, eu, eu vou ter problemas, porque eu não curto muito verde. Ah, gente, olha só, essa aqui é da nova marca do Covet, né? Cá em de Jade, não sei como fala. Mas é uma marca que tem coisas bem legais e baratas. Gente, 1500 por um vestido desse, vocês sabem, se fosse uma de urigal, ia ser bem mais caro. Hum, ó, olha só, gente, 900 tipo, dá vontade de comprar tudo, dá. Mas como vocês sabem, eu voltei pro... Na verdade, não sei se vocês sabem. Porém, gente, eu voltei pro modo economia. Voltei pra Isa do passado, modo economia, sabe? Não, não tá gastando. Eu quero chegar no meu 50 mil de novo. Aí quando chegar nos 50 mil, eu vou fazer aquele esquema dos 50 a 55 mil. E gastar em peças. Mas por enquanto tá longe. Então eu quero meu dinheiro de volta. A gente tem aqui algumas coisinhas assim legaisinhas até Tô achando tudo muito chapado Igual a, a foto da entrada, né Tudo muito assim, tipo Ai, uma cor só, ó Chapadão, eu não gosto Cara, se a, a season inteira For assim, eu vou ser infeliz Minha gente, acho que eu vou ficar Um pouco infeliz nessa, nessa season Mas é o que Ah, que é o que vocês estão achando? Vocês, eu vi que a galera tá curtindo, mas tá achando caro. Caro é isso, vai aumentar, né, gente? A gente vai ter que lutar pelo aumento dos, dos, das recompensas, enfim. Mas eu não sei, eu não estou curtindo muito as coisas. Opa, esse aqui tá barato. Bonito até. Eu, eu tô achando tudo meio chapado e não tô vendo muita coisa nova a não ser dessa marca. Essa marca tá trazendo coisas bem legais. Sapato Bom, vamos montar um look aqui, né Ai, olha que lindo Não tinha visto que tinha cover de collection nova ah, Nossa, muito bonitinha essas mangas Gostei, gostei das mangas COVID, parabéns Vamos botar a saia nova que a gente comprou aqui Olha essa. Ai, essa ficou mais bonita E vou botar aqui o acessório de cabelo que eu comprei Porque usa muito Um pouco contra a minha vontade, um pouco Mas, né, usa bastante Ai, ah, eu adoro colocar cabelo colorido, mas ninguém nunca vota daí. Eu vou assim mesmo. Se vocês me virem na passarela, votem em mim. Esses dias alguém postou que me viu na passarela e eu fiquei assim, muito honrada, muito sabe? Que a pessoa, se ela me viu na passarela, ela votou... E, na verdade, ela falou que votou em mim... Votem em mim, então, se vocês virem, porque eu fiz todo o esforço de postar esse vídeo hoje. Então, assim, não foi fácil, tive que lutar contra a minha vontade de deitar. Então, por favor, por favor, gente, votem em mim se vocês me virem na passarela. Não sei o que eu fiz, vou deixar assim mesmo. Tá, vamos colocar aqui um salto, então, vou comprar o mais barato que tiver. Ui, gente, tá muito caro, não tem nada mais de... Ser... Ah, aqui, de glenística. Tá bem caro mesmo o sapato, se nem o sapato a gente consegue comprar por 100, eles têm que muito aumentar as recompensas. Um colarzinho, vai... Nossa, gente, mas que cara esses colar, quem encontra essas coisas? Ó, oh, votem em mim, gente. Se você me encontrar, por favor, me marca, posta, tia, print, sei lá. Bom, gente, eu acho que é isso. Uma visão bem geralzona da primavera, de como ela está, de como ela veio ao mundo. Eu achei as roupas meio repetitivas, sendo bem, bem, bem, sincera, assim. Eu me desanimei um pouco, pra ser bem sincera. Eu me dei todo o trabalho de me arrumar e vir aqui, gravar, Ai, cara. Hein, sério, sério, gente, tive que muito lutar contra a minha vontade de ficar deitada. Então, assim, eu decepcionei um pouco, porque eu, as coisas estão muito previsíveis, não, tá muito difícil jogar, tipo, gente, antigamente eu conseguia chegar nos 50 mil muito mais rápido, e não era por causa de cash que eu não fazia cash, mas era porque os valores das coisas estavam meio... Tipo, não tava tão diferente, sabe? Agora, qualquer coisinha, 200, cash, 200 no Tuas Cash é o prêmio que a gente recebe nos desafios mais caros, que a gente gasta tipo 600 cash, e isso tá me deixando muito nervosa, sabe? Então assim, eu tô ficando muito nervosa com essa questão, e também porque eu não curti as roupas, eu não gosto muito de, de flores, sacrifício, tô falando que eu não faço pra vocês, então pra mim é um pouco difícil, eu, não, eu é... Eu não sei, eu, só que eu não, no geral, assim, eu sempre me encanto pelos vestidos, eu acho eles lindos, assim, tudo mais. E dessa vez eu não me encantei. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, do meu look, da primavera no geral. Vocês ficaram desanimados também, vocês esperavam mais? Eu queria meu dinheiro, cara, sério, Eu se, se não tivermos dinheiro de criadores de tendência, dinheiro extra, então comenta aí embaixo, fala o que você achou, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal e manda print se você me vê na passarela. Tchau!